isso não estava no script de hoje. Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Seja bem vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Emerson Paranaguá. Geralmente, eu faço maquiagem, já que eu sou maquiagem. Na maioria das vezes, eu faço maquiagem lá no Instagram, tanto pra treinar, quanto pra passar dicas. E aí, eu tava tirando foto e pensei, por que não gravar um vídeo sobre como posar para a câmera? Eu sei que eu não sou a... Da pessoa para fazer isso mas eu geralmente quando fotografo aqui em casa ou quando eu gravo as minhas amigas se maquiando elas geralmente têm vergonha de posar então, hoje eu vou te dar algumas diquinhas do que eu faço e o que eu não faço mas a maioria do que eu mais faço para gravar os vídeos tá bom então, geralmente eu solto alguns vídeos lá no meu Instagram se você quiser conferir é arroba Emerson Paranaguá então, vamos lá então na maioria das vezes se você tá fazendo maquiagem você tem que saber se você é uma modelo de maquiagem, né? Se você é uma modelo de maquiagem, você tem que saber vender o produto que você tá utilizando. Mesmo se a maquiagem estiver ruim ou boa, você tem que saber vender. E o que vai vender a maquiagem para um profissional é a forma que a modelo ou o modelo vai se portar em frente às câmeras. Então, você tem que sempre olhar dentro da lente praticamente da câmera e não no visor porque é isso vai distrair mas vai depender muito da intenção que o maquiador quer que você se porte então cada maquiador tem uma forma eu geralmente gosto mais de glana assim sabe seduzindo uma pessoa misteriosa mas cada maquiador tem um jeito de que a sua modelo se porte Então a primeira dica é olhar de frente para a câmera sempre seduzindo assim então veja o seu maior melhor ângulo se o seu melhor ângulo é aqui então sempre seduza dessa forma ou dessa forma aqui, depende muito da pessoa que tá fazendo. E se tiver algum defeito, então se tiver alguma espinha, alguma coisa assim, é sempre bom lembrar. Olhos... Direto na lente da câmera A segunda dica é Não fazer com que o seu olho fique muito esquisito Isso pode causar um look muito feio Por exemplo, se você vai virar pro lado Você não deixa o olho na câmera Você vira o olho junto Pra acompanhar o movimento da sua cabeça Isso aqui é ser errado É esquisito ver esse olho assim, ó então quando você for olhar para o lado, você leva o olho junto e volta já com o olho bem na lente da câmera. Levou o olho para o lado, volta para a lente da câmera. Terceira dica que eu poderia te dar é com relação às suas mãos. Então se você tiver alguma coisa, eu gosto de dar a tampada aqui nesse papo. Então se eu quiser, eu sempre dou uma disfarçada com a mão. E vou seduzindo para câmera, seduzindo para câmera. Então eu sempre utilizo a mão para dar uma tampada no meu papo, caso você tenha um papo. <risos> é você também continuar utilizando a mão, mas, por exemplo, se for alguma coisa que uma maquiagem seja muito parecida com o seu brinco, venha utilizando, passando a mão no brinco, assim, ó, devagar, bem devagar, assim, ó, bem seduzente. Se você quer destacar um delineador... Só leva a mão, porque aí a mão vai causar um efeito atrativo para o local onde você está levando. Então, assim, sabe? Se você for falar de cílios, dá uma passadinha assim, ó. Bem delicado, Vani. Então, essas são as minhas dicas que eu poderia te dar. Seduzir a câmera, assim, com o seu olhar. Olhar 43, vai fechandinho o olho, assim, olhando. Olha por cima dos ombros. Abre, fecha o olho assim, bem devagar. Como se você estivesse num filme slow motion. Vai depender também da qualidade do produto que o seu maquiador tem. Então no meu caso eu tenho. tô com ring light e um LED, e o LED já tá acabando a bateria, então já tá ficando um pouco escuro. Mas é isso. Utilizar uma luz de fundo, assim, isso aqui é uma bajur. Então, e colocar uma coisa aqui embaixo também, ó, se não tiver uma barba tirar um papo. Não ficar olhando pro visor, que ajuda muito, tá bom? Então essas são as minhas dicas se você, se você quer ser um maquiador. Pra fotografar boas fotos, tenta utilizar isso daqui. O ring light tá virado lá pra parede, que é uma parede branca, então tá refletindo luz, então não tá uma luz pá na minha cara. Se eu quisesse destacar mais um iluminador, aí eu viraria o ring light pra mim. Ó, um close-up assim, ó, fechou o olho para baixo, abriu, fechou o um olho para baixo, abriu. Do outro lado, fechou o um olho para baixo. Essas meninas do Instagram, elas são feras, então observa como o seu maquiador porta os modelos dele, vai pegando umas dicas, os meus maquiadores favoritos uh, são é o Elder Maruti a Letícia de Paula, a Priscila, a Lessa e o... Entre outros maquiadores que eu observo como as maneiras se portam. Tá bom? Espero que essas dicas tenham sido úteis. Caso você tenha alguma outra dica, deixe de... não deixe de compartilhar aqui embaixo. O meu canal está aí. Então se inscreve, dá um like. Seja bem-vindo à minha vida. Confere lá no Instagram que eu sempre tenho algumas diquinhas ou uns videozinhos aleatórios. Tá bom? Fiquem bem. Um beijão. Tchau!